Neste momento a informação está por todo o lado, mas informação não significa conhecimento e por isso o professor torna-se uma figura fundamental na identificação de critérios de validação, de avaliação, da veracidade e do rigor científico daquilo que encontramos por trás do motor de busca. Ah, nessa medida nunca a escola terá sido tão importante, nunca a figura do professor enquanto fonte de credibilidade científica ah, foi tão importante como, como é hoje. Quando pensamos nesta nossa relação com o digital ah, vivemos muito do imediato. Nós pesquisamos, encontramos a informação, chega-nos, etc. E, e vale a pena aqui uh, revisitar alguns dados do, do último PISA em que participamos. Uh, Encontram-se ali alguns dados preocupantes, matéria que tem suscitado intervenção por parte do Ministério da Educação, uh, com alguns roteiros, formações que fazemos para as escolas, mas destaca apenas os dois. 9 em cada 10 alunos que participaram no PISA. Tinham dificuldades em distinguir factos de opiniões. E detectava-se também que, quando começavam a ler os itens, eh, ao primeiro sinal de dificuldade existiam. Nós transportamos isto para o mundo das notícias e do digital. E o que é que isto poderá significar? Poderá significar uma pouca capacidade avaliativa daquilo que se lê. Portanto, um texto de opinião é tomado como uma notícia. Como factual, uh, e leva-nos também a identificar um padrão de, conhecemos todos muito bem, ler o título e não ler o resto. O ler o título da notícia, ler o, o push da notícia e não ler o resto. Isto traz uh, uma enorme responsabilidade para a escola, traz uma enorme responsabilidade para os produtores de conteúdos, uh, para que eduquemos esta geração para a leitura extensiva e para a leitura para a leitura crítica.